Os louco mandando as melhores. E esse sim, é moral. O dono do bar já tá quase fechando. Meus amigos já foram embora. E eu aqui com tanta esperança. E ela me ligue pra acabar com meu sofrer. Só assim meu coração... Volta a bater tranquilo. A vida que eu tô levando eu não desejo pra ninguém. Noite dia vai e vem esquecer eu não consigo. Meu orgulho. De dia a vem, Esqueceram, não. Consigo, Juninho, você vê chorar. Meu orgulho é menor que o Débora. Os downloads, mandando as melhores. O melhor do som automotivo. Quê? E me deixou na pila Downloads Mandando Manda da as melhores ir, O melhor meu, do som seu Automotivo seu Traz o coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso à noite Não se espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela O Alexandre Antônio menino Bora, meu parceiro Santa Reis! Volta o Gabriel! VR Veículos! Bora, os homens que estão veículos! Eu não Luz. Mandando as melhores O melhor do som automotivo UADR, De uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem era nem beira É que eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Essa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. A pronta ela apertou, eu vou pegando todo mundo. Essa história ela é a dama, Eu sou o vagabundo. Volta pra cima, menino! O ano chá do cora! Bora ser cero lima, meu filho! É rico! Bora do de Bossarão! Marcelo com prática! A gente brinca e separa, a gente separa e volta! Eu levo tapa na cara, eu que apanho ela, chora. Rola uma DR de uma amiga fofoqueira falando da minha vida, gente. É que eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro se apaixonou por mim assim. É que eu não vivo sem você, você não. Grava aí, recebe aí, pra cima, negão. Uh! É que eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Essa história, ela é a dama e eu sou o Mandando as Nossa, melhores. E me esse Nossa, sim Nossa, é moral. CL Produções e Eventos para meu querido Cícero Lima. Carla Barão. E alguém me disse que você falou que se deu mal e que nunca pensou que eu ia fazer, tanta com a panda assim. Tava bebendo e só pra Dando as melhores, o melhor do som automotivo. Mais um! Despertando o cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro mês do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de qual sabia. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. E de tarde é pior. Não se pôr sol, Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando E eu sozinho nessa é cama ah, Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as razões de amor Cadê minha mulher? Os meus desejos de cor Sabia Eu tentei que trabalhar Tá difícil concentrar Quem de tarde é pior Não se produz o sol Ela me espirava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando E eu sozinho nessa casa Se essas paredes não vão ah, Se o travesseiro não me nascer Todas as noites E pra... boca a boca! Bora, Jéssica, o gril! Pizzaria, pastelaria, redes, reis! Maracos, me meu querido! Amorinho representações, meu maranhão, tô chegando! Marcos Dallds mandando as melhores! O melhor do Marcos, som automotivo! automotivo. Que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui uh! Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Vambora, E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera já Gente que chega e muda Os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde Bota pra cima mais ou menos cima. E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera De um amor que vinha pra